uma coisa assim né é o que pegou muito para gente foi isso uma uma das coisas que mais pegou para mim também que eu me lembro assim foi muito para mim foi muito forte aquelas cidades pequena da Itália quando começou a chegar aqui as imagens dos hospitais lá saturados né? lembra disso gente assim sim. isso é cara a, a coisa ali foi aquilo eu lembro que foi um segundo estralo que me deu eu falei gente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 Eles fecharam tudo, cara. Ninguém entrava e ninguém saía. Mas, mas um Tanto pouquinho. é que os, os pais tiveram que ir lá buscar. A gente mesmo teve que mandar. Ah, avião sim. Lá mas, buscar André, pensa e aí. aí cara, mas, cara. É uma cidade. Mas, assim, é uma então, cidade. Que o número é... Mas, pensa, é é é Na China. China não, mas, mas, pega o histórico. Toda a merda que dá. E quando dá na China. Acaba com uma galera. Por quê?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 Umbrela, então, e aí, uma, uma hipótese é que teria, por acidente, ter escapado o vírus ali. Desculpa, eu galera. Eu acho bem... Eu o coronavírus porque, assim, ó, entre, porque alguém entre, comeu... pensar, entre pensar que foi uma coisa é, é premeditada e criminosa, eu acho que não, mas pensar que pode ter sido um acidente de, de ter escapado, eu, eu acho muito mais plausível se pensar num acidente. É muito mais plausível que seja é. um acidente, mas... É complicado porque a gente nunca vai ter informação, né? Mas assim... Não foi ninguém assim, comendo como o, é... o macaco, não. Não foi ninguém a... comendo o é... morcego que deu o vírus, galera. Não, o e assim, isso, é, tipo... como é que você vai conseguir saber agora se a porra vai vir o... Aquele cara do Tolerância Zero lá do Escolhendo Raimundo, como é que ele chamava? O... Então não me venha com churumelas, vocês lembram? Por que, que é com churumelas? É? É... é, porque não, assim... Não é, puta, é, tá é aqui... Uma... A gente vai ter que chamar ele, ele vai falar, ah, eu quero a é, foto é, do vírus é, saindo do é, laboratório. Você nunca é, vai conseguir, é. cara. Exato. então. Para assim, teorias, final, né? Vai Tem... ficar como uma teoria. Ninguém Exato. vai realmente assim, conseguir acho que confirmar. Sim, aqui que a gente fala, pessoas, pessoas maduras resolvem o problema. Assim, em vez de tentar gastar dinheiro tentando entender por que, que essa merda aconteceu, vamos gastar dinheiro para resolver.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 Depois você faz o famoso pós-mortem e descobre por que merda. é, é que a merda. gente chama na... Deixa... Lessons aprendidas. É, mas assim, qual que é o problema? Não, não. Tem muita gente gastando energia em tentar achar um culpado. Esquece o culpado agora. Resolve o problema. É, não, né? mas Tem que resolver. Depois da gente, agora que não tem mais problema, agora nós vamos atrás dessa merda. O que aconteceu? Né? Abraça o capeta e vamos resolver. Vamos Exato. embora. Depois...